E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Volta o calor. É, deu uma trégua boa no fim de semana, no começo da semana, né? Agora começa a subir a temperatura. E aí é que mora o perigo. Tem um centro de alta pressão que está enfraquecendo no Oceano Atlântico, mas os ventos ainda vêm do mar ao continente. Vão trazer mais umidade e com a elevação da temperatura, o que O que acontece? Formação de nuvens, cúmulos nimbos por aí, principalmente sobre o litoral norte. Portanto, pode chover à tarde em vários pontos do litoral. Também entre o litoral sul e a Baixada Santista. Chuvas isoladas, próprias desse calor em pleno outono, que vai superar os 30 graus amanhã. E no final de semana vai trazer muita chuva com a aproximação de uma frente fria, que vai mudar o tempo novamente e bastante sobre o litoral. O interior do estado com bancadas de chuvas isoladas, principalmente no nordeste paulista, na divisa com o Minas Gerais. Situação de instabilidade pela frente, calor, tempo abafado. Grande abraço! O